Dá o um Ignite nele, mano. Ai, tá de flash. Pô, achei que o cara tava de Ignite, mas ele nem tá de Ignite. Rolei. Oh, né? Ah, caí jungle, tá vendo? Mas é bom quando eu caio jungle assim, porque se eu realmente caí jungle, mano, é porque meu sup ele é main acabeci. sup e não tinha mais ninguém pra cair jungle, tá ligado? Uh, queria jogar jungle não, rapaziada? Mas caímos jungle aqui, né? Vou ter que fazer. É o C de Hammer, né, Yeb? Vai tomar um Karts, então, na boca, ó. É Lulu Mid, rapaziada. Sete sup. Caralho, o time dos caras saiu tudo estranho, mano. Olha. Que aralho. Pelo menos nós temos dois campeão roubado, que é Z, Camille e Karts, né? Convenhamos. Agora eu preciso Tomar cuidado com esse Ivan não roubar meu buff, que ele vai fazer isso, né? Mas não é worth pra ele, acho que ele deve saber disso, né? Marquinhos, Chaco Sup ainda vale a pena? Não, ô Pac-Man. Eu não tô fazendo, né? Mas ontem eu caí com um maninho que é Mono Chaco Sup aí no mestre. E nós perdeu. Ele ficou 0x10. Mas não vale, não, mano. Tá magro. Tá magro, magro, magro, magro, tá ligado? Cuidado aí, amigão. Você vai tomar alt trade, mano. Vai não? não vai nada. Camila é roubado. Aliás, eu acho que ele toma alt trade, só que ele tem Ignite, né? Nossa, ele vai morrer, mano Tá morto Nossa, ele errou Ou será que ele mata? Mais um ataque tá Ignite, pai Mais um Ignite? Vou ter que ir lá, né, família? Vou ter que ir lá, mano Vou ter que ir lá, velho Puta que pariu, velho Dá o Ignite nele, mano. Ai, tá de flash. Pô, achei que o cara tava de Ignite, mas ele nem tá de Ignite. Tomei. Mano, por que eu achei que essa camila tava de Ignite? No meu cérebro eu achei que ela tava. Bom, primeira do dia aí, galera. Primeira partidinha no challenge. A fila provavelmente deve estar tá abençoada, né? Com bons... Bons rapazes aqui. A Camille já vai perder metade da vida ali também pro Jace de novo, ó. Esse Jace tá sem flash, mano. Será que é muito ruim eu querer gankar ele cedo, velho? Né? Ó, o Ivern vai fazer o que eu já imaginava. Mandar um sim no fala pra ele ver que a gente já sabe. É isso então, hein, mano? Bobão ali já vai invadir, né, mano? Do jeito que nós já imaginava. Eu preciso de pressão mid, mano. Pressão top eu não vou ter. Que tragédia, hein, mano? A Camille não percebeu que eu preciso de pressão, mano. Olha que merda. Acho que eu tinha que tá indo top, hein, galera. Em vez de roubar a Django desse cara, mano. Acho que era mil vezes melhor É normal, normal Cadê minha Camille, galera? Cadê minha Camille? Vamos, vamos, Camille, vamos, Camille Rebenta Flash, flash, boa, boa, boa, boa. Isso foi worth ou não? Nossa, ele vai morrer pro mid, mano Cadê o mid? Será que ele é solado? Será que ele é solado? Isso foi worth ou não, rapaz? O é que, que vocês falam? Mano, ele vai ser solado não, não, não, não, não, Bom, o Iver tem 16 de farm, eu peguei uma kill, ele pegou outra, né? Cada um pegou uma kill, acho que tá ok. O mid matou, boa. Tá bom, né? Tá bom. Roubamos dois campos, ele roubou só meu head. Nossa, isso foi muito worth, foi muito worth. Ah, isso foi bom, gostei, gostei. Camille na droga, mano, acho, acho que a Camille não podia vir insta, tá ligado? Aí ela teve que jogar um pouco slow ali, sei lá. Tinha muita wave na torre dela, tá ligado? Tô metendo louco aqui, galera. Você aqui é meter o um louco, viu? Ai, o cara é bom. Uma de pensada, Só puff puff pass. Nossa, fodeu. Isso aqui vai dar muito ruim, velho. Uh, dois flash. Só corre, então vou dar slow pra você correr, meu menino. Só corre. Só corre, meu príncipe. Tá bom, sai ao vivo, tá bom é, eu Falei que esse era um pouco criminoso, arriscado, né? Até demais Ghost não, né? Ghost não, rapaziada Esse aqui é o LoL sendo jogado, mano E tipo assim, o Iverne deu o B e comprou o Bota 2 Ele só ia refarmar de a jungle dele Não é Ghost, né? Se eu falar que é Ghost, eu tô sendo um cara muito ignorante Ghost não é Esse é o League of Legends sendo jogado, mano É o true League of Legends e tipo, olha aqui, o cara roxou bota, tá ligado? Ele chegou a tempo muito rápido no mapa. E era o, o campo dele que ia nascer, que era o sapo. Era o primeiro campo dele que ia nascer, tá ligado? Goste, como o cara teve visão pelo Aronga? Não, não teve visão pelo Aronga. O Aronga ali só dá visão se eu pisar nele. Eu passei pelo cantinho aqui no Aronguejo, ele não me viu, tá ligado? Visão da Arangueja não teve, não. Talvez aonde eu posso ter sido visto foi aqui, ó, mano. Nesse lugar. Se tivesse uma Ward ali, tá ligado? Caso tivesse Ward, talvez eu fui visto lá. Mas eu acho que nem Ward não teve, pra ser sincero. Caramba, mano. Você é bom assim, mano. Tô aqui, pai. O foda é que o Ivern rushou, bota dois, mano. Vai ser muito difícil acertar as bolinhas nele. Nem pareceu ser tão difícil assim. Vai é pra base, eu sou nojento. Beleza? Toma Maravilha, galera Só mantém Só mantém, beleza? Ai, fudeu, família Pera aí Pera aí que a casa caiu Pera aí que a casa caiu rapaz. E aí, minha galera? O que é que tá acontecendo aqui? Pelo amor de Deus, minha família Ajuda nós aqui, mano Não pode... O que que é isso aqui, minha galera? Eles podem? Mano, aquele set foi muito esperto, hein, galera Eu achei que ele tinha andado bem Mas ele ficou quietinho no matinho, mano Ele ficou quietinho, mano Ficou assim, ó Safado Apertei R, E, B Opa Mano, isso do cards é muito paia, né mano? O cara tá lá pra flashou Pra sair vivo da jogada eu... Aperta o R aqui, né Beleza, isso é paia de cards Na moral, mano, isso é sujo, tá ligado Isso é sujo, muito sujo Se flashar tem prime agora, é sério isso aí, Júnior? É sério, Júnior? Pô, mano, mas o jogo tá mó difícil, eu flash ou não flash, hein, rapaziada? Aí que eu tô pensando, pai, tipo assim... Pô, acabei de subir a conta pro tia, antes de perder essa, já dropa, mano. Ah, já vem deslizando aí, Juli, pelo amor de Deus, não fica com muito charme, não. Já vem deslizando. Dá pra nós ir aqui, mano. Bora aqui, família, aqui, ó, vamos pegar esses caras. Bora, família, bora, bora. Ó, já bota o pink aqui. Caramba, o cara jogou muito, velho. Pena que não vai ter dano, mas eu vou apertar um R aqui, vai que dá, né? Apertei um R no meio da jogada O cara conseguiu pular o campeão dele E veio pra cima de mim na hora, mano Nossa, tá aqui o Takei para Pular lado errado, mano Ó, oh, matou Saca, de mata não mata. Nossa, eu errei o W, mano. Se eu acerto o W, eu tinha matado ele hein, mano. 100%, mano. Acabei... Por que, que eu apertei R no meio da jogada rápida ali? Porque os caras tem Lulu e Ivern, tá ligado? Se der tempo do shield deles voltar e eles shieldar, não, não dava pra matar, tá ligado? Aí ah, eu voltei no meio da jogada assim mesmo porque ele tava sendo o shield no cooldown, tá ligado? Esse cara não pode fazer isso, é, ele tem flash, né, pra fazer isso. É a única explicação, velho. Vai morrer ninguém, mano. Que hype. Ou melhor, vai morrer eu, né? Não tá parecendo que o time dos caras tem mais jogador, mano? Aliás, isso é um fato, né, mano? Tem mais jogador ali, a gente lutou com 5, né? Só pro guerreiro ficar ligado. Nossa, morri, Gabi. Calma. Morri o caralho. Ajuda aqui, Soninha. Ele tá doidinho pra me lutar esse set. Tive que flashar, mano. Não foi nem por Prime. Bora, família. Nós ganhamos esse aqui, ó. Teve ult do EZ. Nossa, falta que o EZ tá mó longe, mano. Será que eu posso botar a cara aqui, velho? Não sei se eu posso botar a cara não, galera. Pelo amor de Deus, eu tô com medo. Pô, eu queria ir pra cima desse cara, mano. Aliás, eu vou, mano. Ai, a Lulu chegou. Ainda tem Lulu no time dos caras. Ah, ele vai stunar nós dois, Sona. Se matar, pelo menos ele tá bom. Pô, Lulu, você vai ultar ele. Não vai, Lulu. Faz isso não, Lulu. Ah, Lulu curou. Ah, batei. Boa, boa. Não vou dar FF nesse aqui nem fudendo, mano. Eu vou tentar jogar essa porra, mano. Vai pra base, é Ebin! Vamos aqui, família! Bora, mano! Desanima de mim, não! Cadê minha família, galera? A gente não é uma família? Ah, mano, barão desse, vai dar nem pra passar, mano. Dá nem pra passar, galera. Nem se eu quiser muito, mano. Né? Nossa, os cara tava sem smite, mano. Se eu soubesse, velho. Mano, se eu soubesse os cara tava sem smite, mano. Vai pra base ali. Vou apertar um R aqui, mano. Eu nem sei se os cara ficou low ou não. Pera aí. Apertei R. Venha colheita. Morreu? Falei, André? Não. Mano, os cara tava sem smite. Eu podia ter me jogado, galera. Só que eu desconcentrei. A Sona pegou o Baron, galera. Só agradece se reclamar pior, né, mano. Só sai, família. Vocês acham que dá tá pra lutar? Boa! Ai, meu Deus! Tá em casa, rapaziada. A Sona pegou a porra do Baron, mano. Que Sona boa! Nada melhor do que não fazer nada. Nossa, o jeito que o carinha morreu! Vai, você não tava folgadão uns tempos atrás? Tava mal folgadão uns tempos atrás, esse guerreiro aí, mano. Bora, família GG nessa porra, mano Nice, nunca foi sorte, galera Beleza? Tudo nosso dessa porra, mano Ganhamos essa nojeira ainda Mesmo com essa camisa tiltada aí Toma Dá GG, galera Seriedade no bagulho Toma Mais 50 zonias Mais 50 zonias Ai, errei Jogão, jogão, jogão, jogão